Evoluiu, por isso que cê caiu, arrasta minha placa, eu tô de robozão, Tô dando fuga nos seus tio. Só que você tá ligado que eu vou responder. Eu falei de moto, moto, mas não foi a moto que eu queria entender. Tu paga pra ver, Você acha que só você é foda, só você quer é a bonzona E é por isso que hoje eu te dou um nocaute, cê vai parar na lora. ela é a zebra, por isso que o Black é arregaça. Você é zebra, eu sou lagote, nada te corta que o jacaré abraça. Se eu sou filha de polícia, você vai ser cobrado, se você falar essa mentira, por isso que a sua boca. você falou que eu sou foda, eu não falei, saiu da sua boca. <risos> Que você se acha foda, relaxa que cê não precisa dizer. Cê tá ligado que o meu verso é o lema e é por isso que eu rimo no tema. O freestyle em boda não é lema, se eu tiver polícia somente tem algema. Só que você acha que eu ligo pro que você fala? O meu rimo com certeza na batida é bala. O que você fala de mim não é o um problema. Se eu ligasse pro que os outros falam, eu não tava até hoje na cena. Hey. Hey. não adianta parceiro, o Black não da calote. ei, você tá tirando um rima foi na sua testa, Red Sox. <cười> <cười> <cười> A sua boca porque eu pego de cara. Você tá ligando, mano? Que eu sou manda de uma rara. Eu falou que tá atirando rima. Então tu pega esse speed mais rápido que bala <tos>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 isso é batalha de sangue, você pra cagar, só cagar no tanque. Aê, não me leva a mal, sua rima é rasa, mas que sim, tá gordão, só consegue cagar na caixa d'água. MC, cê é tão magro se você cagar mais, você vai sumir. Aí, o Pila de Latava, ele cansou de cagar, agora só caga nas palavras. Nada a ver, você que desanima. Se você cagar mais é porque eles te deram mais 30 segundos para fazer rima. Quando eu rimo, você tem que estar tá esperto, meu parceiro vai embora mais cedo, tio Lala que é certo. É certo. Acabou, sinceramente mano, você não apavorou Você tá ligado que eu não sou cênico Eu ganho folhinha, você só vai ganhar papel higiênico não! Cara, melhor que você que não tem nem o que fazer E meu parceiro não teve a resposta Se eu ganhar o papel higiênico Eu já sei o que eu vou fazer Vou limpar cera começando por você Vamos tirar esse bosta não!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 com o megafone e o cara gritaram, é TP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 já que ele falou que eu caio, eles vão gritar uau Já que você falou do pica-pau já derrota pra mim, primeira vez nessa indústria vital oh! Você é o Luiz, espalha lixo, sem maldade Eu sou magrão, por aí eu espalho, só improviso E oh! sem maldade, mano, você tem que vir buscar Na sua empresa vital, nunca fiz questão de trabalhar oh! você Tá ligado? Eu não julgo Eu espalhei você por ali, aí eu fiz jus ao meu jugo. Você tá entendendo na humildade O Luiz espalha lixo, mas o tubarão espalha verdades sua verdade é tudo verso momentâneo Vamos agora ver o Otário tomando um pau no replay instantâneo E agora você já mostrou como que você é vacilão Vira pra trás, esconde a cara igual a urso e volta com cara de bobão Agora eu te valo que eu demonstro meus talentos Olha o replay instantâneo, vejo o acontecimento Do Magrão é replay, a minha é Melhores Momentos Melhores Momentos no Youtube, sem maldade eu tô chamando Cadê o Dorto Rancho Cruz? <risos>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 Entender. Eu dizer que eu sou bom né para diminuir você tá ligado meu parceiro eu sempre faço o que eu prego não venha confundir minha autoestima com meu ego tá esse claro assim não é vacilação Rimava no meu quarto sozinho com depressão e agora vocês vai ter que me escutar eu vou continuar melhor enquanto ninguém derrubar <risos>